Aui, ah, vamos para a próxima agora? Vamos. Você está pronto a próxima? Ué, pode. Ou não? Ué, não o quê? Não é. Ei, é... É... É... quando tu e... tá com essa roupa assim é foda, quando tu tá escroto assim. E... Puta que o pariu, eu pariu, caraca. Hein? Eu, eu, hein? Eu, hein? <risos> tá, tá maluco, é? Tá, tá doido. doido? Porra, isso é. Isso é um desacerto. Um desacerto. Bruno, entre com sua câmera e com seu áudio, please. Pedindo o Bruno aqui para entrar com o áudio e pedir para ele ativar o som. Só aguardar ele entrar aqui com o áudio aí uh -huh. e com o vídeo para a gente liberar aqui. Estamos te ouvindo, liga o vídeo agora. Puta, eu não sei, eu instalei esse vão hoje, cara. Ó, eu vou Isso te mandar, é... eu vou pedir aí e você ativa, ó. Pedir aí, é só ativar. Isso aí, meu irmão. E aí, Bruno? Tudo e tranquilo, aí? brother? Faz tempo, hein? Correria do caramba, meu irmão. Tá bom, comprado. Acho que vocês <risos> que eu te mandei umas mensagens, tá? Não sei se você lembra. Meu irmão, é muita mensagem aqui é, todo é. dia e até hora que buga. Quando eu boto uma caixinha do Auei lá, chega é, é 100 mil mensagens, uma atrás da outra, fica ruim de ver, cara. Mas Bom, a gente. Mas eu tento mas responder. Eu vou, falar, eu, eu vou falar na linguagem do Auei. Isso tá me deixando nervoso já, tá ligado? Febre assim, de rato, moro? <risos> Isso já está me deixando <risos> nervoso. Eu ia pegar igual ele fala no vídeo do funk lá. Cravar a faca, ou, bem devagarinho, fazendo barulho, buraco na cara. Por que que tinha... Que... Como é que é? Repete a pergunta. Por que que, que tirou o vídeo do, do seu se soubesse? Eu tinha salvado o, o, os vídeos do, do outro canal daquele filho da puta lá. Do canal é. Huawei? É o canal é. Huawei, cara. Então, cara, a história do canal Huawei é o seguinte... Essa eu posso falar, Wey? Pode, pode, pode. Então, o que acontece é o seguinte, tem até um vídeo no canal Gil Brother Awey, esse canal atual, que conta essa história sobre a transição de devolução daquele canal para o Gil. Opa, caiu, Bruno. Voltou. Ah, não, voltei. Ah. E aí, essa transição essa transição rendeu é, me rendeu um acesso limitado, não foi o acesso que foi tratado. Que o, a ideia era o seguinte, era eu devolver o canal para o e o Huawei seguir produzindo os vídeos dele na época, tranquilo, normal. E aí, todo o canal ele precisa ser é, transferido em propriedade. Ele não pode ser transferido em administração, que nada está sendo transferido. Está sendo apenas dado um poder. E a, a gente transferiu por administração. Apenas então... isso. É, ele só deu acesso administrativo. Ele não transferiu a propriedade como ele falou para os fãs. Ou te canal, é, até tentaram terra. comprar, uns empresários tentaram comprar isso aí para devolver pro Huawei, só que ele pegou essa grana e não deu. Será que não tem ninguém, que tem tudo isso salvo, se eu soubesse, eu já salvo por... Então, cara, quem eu tem, quem tem esse material salvo? Tem tem muito material desse espalhado pela internet e muitos foram bloqueados, Sim. entendeu? Ah, mas eu não achei, é, eu não muita coisa se baixo. perdeu. Muita coisa se perdeu. Tem fãs aí pelo Brasil é. que tem é, na época eu ainda avisei todo mundo que gostava do Huawei, eu falei, galera, salvem esses vídeos, porque esses vídeos serão excluídos em breve. Eu sabia que ele ia fazer, sabe? Ele estava dizendo isso para mim nos, em todos os e-mails que a gente trocou, eu tenho cópia aqui, e isso virou até processo judicial, porque eu que respondia pelo Huawei. Né? Então tem tudo salvo em e-mails, é, é, tudo que foi dito, tudo que foi acusado, tudo que foi, foi tratado e não foi cumprido por ele. E esse canal foi vendido para uma empresa, né? que eu não vou falar o nome aqui, mas eu já coloquei lá no vídeo, na, nos comentários do vídeo, tem lá o link para o canal atual. É só digitar o URL, youtube barra é, é, user... User barra canal Huawei. É só digitar essa URL que vocês vão ver quem é o canal que tá assumindo a plataforma de fãs do Huawei e publicando lá, cara. É isso. Foi uma tremenda. Ah, tá. Foi uma tremenda ah, de uma sacanagem tô que, fizeram, que fizeram, entendeu? Agora eu, eu tô buscando. Cara. É, eu também acho, tá muito melhor agora. Não faço. Eu. eu pô... <risos> esse Awaycast aí é da hora que você fica ouvindo aí nesse, nessa quarentena ainda. É, a gente fica em casa. Todo pra... Com um P... casucinho... Ih, que maneiro! Uh, <risos> ah, enquanto o pescocinho não cai, não para, né? né? Ah, <risos> olha enquanto... Ah, que não tá tendo de, de jeito maneirar muito não, cara. Eu... É, interior. é mas aí você vai. É, ma... é, tem que ficar... No... Ó, vai devagar, que isso não é café não, tá, vovô? É, vai devagar, que isso não é café não, tá? <risos> Tu sabe eu como tô é que... aqui, isso aí! <risos> ah, mas é bom, é tá bom. É isso aí. Eu é, tô isso tô aí, tô... moro, cara. Porra, não, não tá fazendo mal a ninguém, né? Não faz mal e não tá fazendo ah, mal é, a ninguém. Cara, tá... né? Vamos ficar tranquilo. É, tá. Isso aí, moro. O álcool, ah, eu odeio o álcool. Faz 10 anos que eu parei de beber. Graças a Deus, graças Sim. a Deus. O alcoolismo. O alcoolismo. O alcoolismo é uma doença progressiva e incurável de consequências fatais. Você tem o direito de me dizer sim e eu não. Não faça da sua vida o sobre o mundo do álcool. Sim, a glória de seus sonhos. Eu quero fazer da minha vida o céu do cajambim. Porra, beleza. Beleza. <risos> Homenagear a Bob Marley, né? <risos> Na <Malu. Java> <risos> Valeu, Alveio. É isso aí. Morou? Ô, oh, cara, que legal conversar com você, maluco. É, mane... Malu, é legal, cara, porque às vezes, cara, a gente. Tá ótimo, Mas eu sou assim eu mesmo. Mano. Eu sou um cara assim eu mesmo. Não, que... as, as, não, não, comigo não é. tem marra, não. Não tem marra de engomadir, não, morou cara? Eu não sou engomadir, não. Pra que que eu sou artista? Eu sou artista eu sou da galera. morou cara? Eu Porra, também, eu sou do povo. Bom, eu, eu sou tatuador também, né? Sim. Cara? Então, eu não fico fazendo estrelinha. Só Isso eu... aí, tem que ser do povo. Tem que ser do povo. Ah, a gente tem que ser humilde, eu acho, que todo mundo vai morrer um dia. É isso e, aí. E, Antes de morrer, tem como tatuar no meu bumbum a cara do Awei? tem que ter caráter. Sério. <risos> tem que ter caráter. Vocês estão combinando muito Sério, cara. Eu queria aê. fazer tatuar assim a cara do Awei no meu bumbum. Aê, esses tu quer fazer um pra mim? <risos> aê. aê, tu quer fazer um pra mim? Sabe o rango das costas na bunda? Bota uma aranha descendo pro buraco pra mim. Não pode. Bar... <risos> Uma aranha descendo pro buraco. É o uso maneiro. Pera aí, pera aí, pera aí. Sim. Mas por que, que você não tem nenhuma tatu, cara? Oi? Por que, Oi? que você não tem nenhuma tatu? É. Não, eu vou fazer. Eu, eu, eu vou tentar fazer o dia que eu for aí. Aí com vocês brabo aí no, no norte, no sul Aqui, do país. Cara, te tem uns tatuador assim, aí cara. muito foda. Morou Aqui? Eu fui em João sou... Evilho. João eu... Evilho. Todo ano tem o eu... um negócio de tatuagem João Evilho. Evento. Não, mas eu sou de São Paulo. Deixa eu te falar de onde eu sou. Eu sou de uma cidade que chama Casa Branca, que é tipo um mini Rio de Janeiro. Não tem essa luz. É. É. Meio brabo o negócio. E é perto de. De posto de Caldas. Ah, não é que é meio brabo, cara. Tudo que sei lá, vazia, vem é a, a não tem nada pra fazer, é ver só alguns treinos. Normal, se... né? É. é bom quando a vizinhança cuida do normal, aí é que é legal. Mas é legal Como assim, que... eu, eu gosto assim da cidade, morou, onde todo mundo é, conhece é, todo é, mundo. É, aí é, é, é bom, é cara, todo mundo conhece todo mundo, lugar legal, morou, cara. É ruim morar em é. É, é, é cidade grande, aonde é que ninguém conhece é, ninguém, morou é, cara, porra, porra tu, tá ruim, moral, tu é, não é. passa de uma formiga e o caralho, morou cara, então, cara, é. porra, é legal o lugarzinho, moro, pacato, moro, cara, onde a gente cuida da família, da gente, da nossa vida, do nosso trabalho, moro, das nossas dignidade não é, infração? Uhum. Então, aí a gente... Fica Freaking relação... Tudo pra ele tá caro! <risos> tudo pra ele é baratinho, mas é caro pra caralho! baratinho! Vai lá e compra, filho da puta! <risos> e tudo baratinho, baratinho! Ah, tá! Filho, Ué. deixa eu fazer uma pergunta aí... Pode fazer. Como é que tá a qualidade do cajuzinho aí? Eita, porra. Olha esse sistema polêmico aí no canal. Porra, <risos> ó, ó. O cajuzinho fica devagar que isso não é café. Morou? Tá. tá. Mas o trem passa... Aí, da, da, do ah, amendoim que vai... E tal. Ah, não. O, não, o trem passa uma vez só. Não tem qualidade, não. Tem nada? Tem nada é, é tudo... Tudo três? Tudo três? <risos> Valeu, brother. Um forte Valeu. abraço aí, meu tudo irmão. Três. <risos> tudo três? Tudo três? Tamo junto, brother. Valeu. Tamo junto, morou cara? Obrigado aí Até por tudo volta. aí. Abra... Valeu, mano. Abraço aí firmeza. pra sua comunidade e pra tua cidade. Você é firmeza, hein, firmeza. meu irmão? Valeu. Dá um. Dá o é. um like, puxa pra cima essa porra desse vídeo aí, esparrama é, essa porra eu toda chego por aí. Obrigado, esparrama essa porra toda aí na tua cidade aí, tá? Auei! Aqui já, já eu, eu paro, mostro pra todo mundo, cara. Vem no estúdio aqui, eu já. Porra, obrigado, cara, você. Se não gosta, fica até bravo, cara. Quando eu tomar no cu mesmo, se foda. Quando toco, eu tiver. Cara. Quando eu estiver passando por aí, eu vou parar aí pra tu fazer uma tatuagem no meu bumbum com a cara do Alway. Vou passar. Botar eu vou aqueles o. A pra <risos> eu tenho ele mais é tá boa, né? É, é. Pô. E se tu, e se você acabar se apaixonando, hein? É. É. E se você ah, é, se aí, apaixonar aí. pelo Não, bumbum Não, aí do... aí eu, aí, meu tu... Menino. aí tu tatua, <risos> tu tatua a minha cara no teu bumbum, Alway. O quê? O quê? É, o quê, o quê, rapaz? Vai tomando <risos> Valeu, Bruno. <Vai>, valeu. <risos> Auei. Não é? <risos> coitado dele, Aue. Ele Auei. tá Auei. com a tosse lá terrível, coitado dele. É, e essa falta do... <risos> eu não sei de que é falta, não. aí vou colocar agora... o Jaque. Vou colocar...